É, de fato, a realidade nos realiza em vários níveis e vários, várias camadas do nosso psiquismo. Os padrões da infância, da adolescência e da, do início da fase adulta refletem em nossa dinâmica social, familiar e íntima em inúmeros níveis. É triste, mas a percepção disso, por sua vez... É um grande, uma grande vitória e perceber que isso está acontecendo dessa forma é uma reação no sentido de responder à ação de maneira mais apropriada e coerente e sustentada. Isso muda completamente a dinâmica interativa e a absorção desses fatores em meio à sua vida e à sua dinâmica pessoal e à dinâmica psicológica. A psique corresponde e responde a outros tipos de interação e você estando mais inteira, dadas essas percepções, as ações são muito mais acessíveis e administráveis. E, com isso, você tem condições de mudar essas percepções e alterar essas condições, respeitando o passado, o presente e o futuro. E, principalmente, respeitando você tendo você como prioridade e você como um fator de extrema importância e um conjunto de fatores que priorizam você e a sua autonomia, a sua felicidade, a sua tranquilidade, a sua serenidade, a sua saciedade e o seu respeito. Porque há respeito e o benefício de ser bom não é o ato, a condição de, de sofrer com a bondade. Mas é a facilidade que, com que a consciência, quando desperta, gera a mudança e a autonomia. Alguém que não tem a pureza e a beleza que você tem, acaba tendo uma, um efeito de transição muito mais doloroso, duradouro e difícil. Então, por mais que seja difícil e complexo, o ser bom, que aparentemente foi o que causou o seu estado de sofrimento, não é a causa do seu estado de sofrimento. O estado de desconforto é um fator do ambiente e ser bom foi um benefício, ser bom foi algo bom e é algo bom hoje também, tá ok?